Uma das coisas que a gente veio testar aqui na Patagônia foi essa calça jeans aqui da Kurt, que ela é excelente, eu consegui escalar em vários lugares e consegui fazer movimentos com a perna aberta, entalar o joelho e tudo, e a calça. Além de não estragar, ela se mostrou bastante versátil. Ela também ela pode ser usada para você passear na cidade, passar bem despercebido, ou você passar com uma pessoa mais curta, o corte dela, ela é bem corte bem diferente do normal. É, eu vou prosseguir com os pros testes que eu estou fazendo com essa calça, também lá em pé da parada e também à noite no abrigo lá no freio. A calça jeans da Curto, ela parece uma calça, ela pode até parecer uma calça jeans normal, mas ela não é. Ela tem um corte mais anatômico, ela tem um bolso lateral para você colocar a carteira, ela permite você... É, dobrar a calça e assim mesmo ter uma fita reflexiva para permitir que você seja visto à noite ela é muito boa para você poder escalar você fazer um trekking, porque ela não é bem uma calça normal, ela é uma calça jeans para você fazer atividades físicas e atividades outdoor, ela é muito boa para escalar, ela permite que você abra bastante as pernas na hora de você fazer um movimento mais largo ela tem um cos um pouco mais elevado que não deixa mostrar o, o seu cofrinho, ela é muito boa Essa calça jeans aqui da Curple, que aparentemente ela parece um produto 100% urbano, mas ele quebra bastante o galho para você fazer algumas atividades ao longo do Eu consegui fazer com essa calça, por exemplo, consegui escalar na vitreira e fiz o trekking aqui do freio e ela se comportou bem. O suor evaporou, não ficou empapada a minha perna, eu não calor em demasia, nem desconforto, ela tem boa elasticidade e ela não grudou sujeira. Isso foi é fundamental até aqui na Patagônia, onde a gente foi em lugares em que não tinha muito acesso a lavar lava roupa e não queríamos também lavar com a roupa no, no, no Rio. Então a gente preferiu é, usar intensamente as roupas. Uma bateria de testes que comprovasse a qualidade ou não do, dos produtos. O, a calça usada em várias escaladas, aqui no Bariloche, na Buitreira, em Pé da Parada, foi utilizada, a gente utilizou fazer o trekking aqui no, no freio e a mim gostou bastante. Eu recomendo quem procura um produto, uma calça jeans um versátil, que serve tanto para exercício na cidade como algumas atividades fora dela. É bastante útil. Ela não deve ser usada, é claro, em uma atividade de alta montanha, porque a atividade de alta montanha é somente.